testemunha viva, né Jura, testemunha, sim. <risos> testemunha viva da, da, dos benefícios que estão ocorrendo é, com esse tratamento detox, o que que é mesmo? Detox de metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, né, que nós fazemos aqui. E o pezinho fica, e a água fica pretinha, né? Totalmente, tira do tudo do... Ela escola do pé, é. ela vai saindo então Então nós resolvemos fazer, eventualmente, alguns vídeos juntos, para quê? O doutor Jurandir, pode ser Jura? Sim, claro, opa. Né? Uh, você também trata dos dentes, né? Que é está deixando os dentes é. lindos. Muitos já me conhecem, tenho certeza. Sabe é? disso minha história. Manda um abraço para ele Sabe na minha história. E a turma do quartel, como é que tá aí o pessoal <risos> todo? Olha, eu tô ouvindo porque eu só marcar, só marcar aquele churrasco, hein, turma? Não vai esquecendo de marcar o churrasco. Só que tem que ser carne orgânica. Ah, okay? porque eu não como carne. É, carne orgânica, ok, Se pessoal? Se eu for estar lá no meio, é. não tem não. carne. A carne não come carne. Então, aprendeu com a gente aqui. Ah, tá. Faz é. 35 anos que eu como ah. carne. Tá <risos> certo, Américo? Bom, então. Uh... Eu vim aqui né, eu trabalho, eu já estou há muito tempo nas redes sociais que, O pessoal já me conhece, que eu trabalho com energia fria <risos> vibracional como curadora Um monte de coisa boa, mas hoje o propósito é falar do Júlia Jura. Jura, conta um pouquinho do seu, do seu trabalho, como é que funciona Então eu vou dar meus, meus depoimentos aqui também, okay, viu? Ok, ok, é importante isso pessoal Então a, as terapias que nós fazemos aqui são as chamadas terapias quânticas, né, a gente mexe com frequenciais quânticos. E o que vem a ser isso aí? O mundo quântico, pessoal, é a, a gente desce a, abaixo da linha do átomo, né, e na explicação que nós damos para os pacientes aqui, é que, na realidade, né, o, o que ocorre nesse mundo subatômico, né, nós vivemos num mundo subatômico, um mundo de energias que a gente vive, né, e essas energias fazem parte do nosso dia a dia. É. A física fala que a matéria é a energia colapsada em diversos níveis né, de condensação que a gente fala. Quando você tem um órgão, por exemplo, alterado, né, que é o que a gente pega aqui pela bioressonância magnética, é, tudo que está no universo, ele emite uma frequência em hertz por segundo, ok? Então, por exemplo, nosso coração, ele emite lá uma frequência de mil hertz por segundo, o pulmão... 800 Hz por segundo. Estou colocando os números aleatórios, ok? Mas essa informação em Hz é dada em tudo que existe no universo. As matérias inanimadas também tem uma frequência em Hz por segundo. No mundo da bioressonância, você capta quando ocorre algo de anormal com esse órgão, né? Sim. Então, você tem um coração, por exemplo, com um batimento anormal, ele vai estar tá fora da frequência. O que ocorre? Os átomos estão fora da sua é, órbita normal. Mas então, isso, isso pode acontecer normalmente quando a pessoa está assim, desequilibrada emocionalmente? É o, o, o, como, o, como é que, como, que procede isso, mais ou menos? Você imagina o seguinte, imagina duas pessoas... É, já o corda? Não colocou corda já? Já, de duas, inclusive. Isso, Eu não pulo nem de você tem, você tem uma pessoa numa ponta da corda e a outra ah. do lado de cá e o, o elemento pulando corda ali. Se de repente você dá um chicote na corda, você balanceia e a pessoa cai. Né? O que ah. ocorre com o seu órgão? Imagina que essa corda são os elétrons girando em torno dos prótons e nêutrons ali. Quando você tem um órgão que está em estado alterado, esses elétrons estão fora da órbita. Então o pulmão, o coração, o fibra da supravenal, ele começa a dar aqueles titubos, né? tipo é, a, a, a pressão altera, né? você aparece com as síndromes que ocorrem, ansiedade, depressão. Quando nós trabalhamos na física quântica, você vai colocar, através das frequências quânticas, colocar os átomos na sua órbita correta em torno dos próprios Principalmente elétrons. Principalmente hoje, né Jura, com esse nossa, negócio do, da depressão, né, os problemas que nós estamos tendo com essa Covid invisível. Né, pelo menos uh, os elétrons são tão invisíveis quanto, né? Para nós, né? Para nós. Porém, a força deles na ação é muito, do nosso todo o metabolismo, certo. É você mexe com todo o metabolismo um órgão está alterado, uma patologia qualquer, você está a nível subatômico. E nós aqui na bioresonância, no mundo quântico, a gente vai mexer nesse mundo subaquântico. É, de que forma que a gente mexe no mundo subaquântico? Através das frequências quânticas. Então nós temos um aparelho, por exemplo, que é a bioressonância magnética. Quando o paciente ele passa uma primeira consulta conosco aqui, a gente vai captar a frequência que ele está emitindo todo o seu organismo. Então em um minuto, nós vamos escanear todo o paciente. Então pega a renal, o fígado, o coração, o pulmão, a parte vitamínica, os minerais, porque tudo emite uma frequência em Hz por segundo. Os parasitas que estão escondidos, veja só os parasitas, olha que interessante a vida dos parasitas, eles têm uma história na evolução natural do Sim, planeta Terra. Vem okay? desde os epilianos Isso. ou até antes, né? Claro, então, eles emitem uma frequência em Hz. Há muito tempo atrás, quando você ia fazer um exame de, para detectar se você tinha parasita no seu organismo, os exames eram feitos duas, três vezes na semana para verificar o ponto ideal que o parasita estava no seu intestino, para aparecer nas fezes ali. Na bioressonância, aonde ele estiver escondido, você capta ele, porque o parasita não fica no seu intestino, ele fica no interior do cérebro, fica no pulmão, no fígado, na parte óssea, nos lipídios, dentro das gorduras, a se perde porque ele está mandando sabe informação. Sabe uma coisa que é acho interessante? interessante? Pessoas assim, eu atendo, né, o Rafael sabe disso, e tem pessoas que vivem na roça. Sim, sim. E, e, e elas vêm lotadas de parasitas sem perceberem. Hum. E muitas vezes tem uma descarga emocional grande, um desconforto no corpo. Mexe e, com todo o metabolismo. E que é justamente nesses parasitas. Isso, que, é. Mas o que ocorre? Atualmente, você vai fazer um exame de fezes, detectar esses parasitas. Se você tiver, olha só, para você pegar realmente no seu organismo, tem que fazer um exame dois dias antes da lua cheia. Porque é o momento que ele vai sair do interior da gordura, dos órgãos também está escondido e vai aparecer no um trato intestinal. Aí você pega ele nas fezes. E aí ele vai ali colocar os ovos, dois dias antes da lua cheia. Aí tem que repetir o exame. Dois dias antes da lua nova, porque é onde os ovos vão eclodir. Aí aparecem os parasitas. Olha que interessante. Certo? Então Muito você não melhor, pega. Né? Mas na biografia você pega em qualquer momento. Por quê? Como ele emite uma informação em hertz, a gente capta ele no aparelho. E sabe exatamente o ponto que ele está. E aí nós entramos com a frequência contrária daquela que ele emite. E a gente defraga, explode o parasita. Nossa, Entendeu? que legal! E aí, isso cai na corrente sanguínea, vai para o interior do intestino. Você entra com a espirulina, com a clorela, que é o alimento dos astronautas. Olha só que interessante! É a proteína boa, a proteína vegetal. É a clorela e a espirulina. Por que, que eu falo isso aí? Veja só. A clorela é bem famosa, né? Muito, <risos> importantíssimo. né? É. Bem famosa. A, a proteína vegetal ela só nos faz bem, Armin, só nos faz bem. Porque nós trazemos essa informação ao nosso, nosso gene. Olha só, nossos primos lá da época do paleolítico, da época das cavernas, né, a alimentação básica deles, 90% era uma medicina, no caso, na, na, na época, né, a alimentação é proteína vegetal. 90%. Apenas 10% proteína animal. É, então o que acontecia? Eles saíam ali pela parte para caça, no caso, eram coletadores, eles eram, né? Aí viviam do quê? Coletavam raízes, tubérculos, é, frutos, os ovos das aves que eles sequestravam, roubavam lá, né? Mel Silvestre, eventualmente caçavam um animal qualquer, pescavam um peixe. Então, a dieta, basicamente, era 90% vegetariana, 10% era proteína animal. Isso nós trazemos no nosso gene essa informação. De 10 mil anos para cá, começamos a viver em cidades, em tribos. Aí começamos a plantar o trigo, principalmente, as colheitas, a criar o gado, o animal doméstico, aí passamos a ingerir o leite. Por que a intolerância à lactose? Porque nós não temos a informação no nosso DNA que a gente tem que tomar o leite a vida toda. O leite você toma no primeiro ano de vida, que você tem a lactase, que é a enzima que degrada é, a proteína do leite. As nossas células, elas não têm o registro do leite. Não tem. Elas têm o registro do, da alimentação da mãe durante a amamentação. No primeiro ano de do vida. No primeiro ano, mas não do leite uh, animal. animal. Não. É da mãe, mas é, é, é totalmente diferente. Todo mundo é intolerante à lactose, é. Que, é proteína, que é a proteína do é. leite. Quando você tira o leite da vida do cidadão, começa a mudar uma série de coisas para melhorar o seu metabolismo, Sim. olha que interessante. Aí você pode colocar o leite vegetal, você tem aí da, a, o leite do coco, por exemplo, Sim. o leite de amêndoa, né, que é um leite bom para gente, ok? Sem ter o leite da, da proteína animal. Agora veja só, falando da clorera que a gente falava, da espirulina, enquanto a carne nos dá 16% de proteína, os ovos dão 44% de proteína, a espirulina e a clorela que é da, de alga, de água fria, né uhum. nos dá 72% de proteína. Nossa, e proteína eles, boa, é. proteína vegetal. Então essa orientação a gente passa para os nossos pacientes. Mas é só ver os orientais, né? Eles... Ah, eles têm uma cultura de milhares eles, de anos. Exatamente, eles usam, eles usam alga direto. Justo. E, e... e nós pagamos um alto preço por consumir o trigo, né, por tomar o leite, por comer a carne, porque tudo isso influencia o nosso metabolismo. Sim. Né? E, infelizmente, a carne, inclusive, que comiam na época das cavernas do Paleolítico, era carne orgânica. Hoje em dia não. O animal, ele vai pastar, já tem um agrotóxico ali que é tá ele é isso. É. E o agrotóxico no nosso metabolismo altera completamente o metabolismo. Então, você tem o agrotóxico, o pesticida, né, que altera Sim. o metabolismo. Então nós conseguimos aqui com as frequências eliminar através de um detox natural que fazemos aqui com os equipamentos, né? Fazemos um detox e limpamos o organismo da pessoa. Quando você tira os metais pesados da pessoa, né, O que ocorre? Metais pesados você encontra onde? No um chumbo que tem nas tintas, nos vernizes, né? Tinta de cabelo, por exemplo, tem chumbo. Esmalte, maquiagem, batom, tem muito chumbo. No alimento, no caso processado, o arroz o arroz branco, você vai encontrar o cádmio vai encontrar o arsênico, tudo metal pesado. E olha o que ocorre interessante, os metais pesados, eles trabalham em dupla geralmente. Então é o mercúrio com o cromo, o chumbo com o arsênico, o níquel com o alumínio, e eles, olha só, em dupla, eles utilizam uma enzima que está ali junto do metal. E atrás do metal pesado tem uma bactéria se escondendo. Olha que danado! Quando você é. retira um metal pesado do metabolismo do paciente, você elimina também a bactéria é. que está atrás. E a enzima, é. junto com os hormônios, são, o que? Os, ah, são os maestros do nosso metabolismo. É. Aí que você começa a ter um funcionamento, devolver o metabolismo normal para o paciente. Aí vai tirando ansiedade, Deixa eu falar. Vai, eu tirando, falar. vai tirando depressão. É? Bateu aqui porque Sim, não tem depressão. Você vai, não você vai melhorando quando começa Para a limpar. Com quando você vai limpando, tirando metal pesado, pesticida, agrotóxicos do paciente, certo. as enzimas Já vão... Então, um não tem o pesticida. Eu não tinha nem. Aqui a não mostrou. Aqui ela não mostrou o pesticida. Não, mas o que eu quero falar, explica um pouquinho de, daquele negócio lá que a gente segura. Ah, que o scanner. É, o scan. Gente, o o scan. scan. é bárbaro. Vocês não tem ideia. Você vê o seu corpo na, ali naquele. Na, é, não dá mostrar. Não dá para mostrar. mostrar. Porque não tem ângulo aqui. É. Mas é basicamente é o que acontece. A gente tem aqui, aqui uma, uma maleta russa, que a gente fala, que é de bioresonância, né? Então, quando o paciente nos procura na primeira sessão, ele vai esconder, vai segurar essa, essa manopla aqui, né? E tem um programa do computador, a gente em um minuto vai escanear. É impressionante, através... é impressionante. Por quê? Como eu falei, tudo no universo emite uma informação em hertz, em frequência. Então, o coração está emitindo uma frequência, o pulmão, as vitaminas, os parasitas, os metais pesados estão emitindo uma frequência. Quando o paciente segura aqui um instrumento você coloca no programa, em um minuto você escaneia o paciente, ok? E aí você vai ter praticamente 40 relatórios do estado de saúde do paciente. Não adianta omitir nada, tudo vai estar registrado aqui. Eu risada porque eu ainda não li, eu não é. quero... Tudo fica registrado, pessoal, nesse relatório, aí eu vou apurar tudo o que está tá acontecendo. Aí. Em um minuto, não é nada invasivo, não vou tirar uma gota de sangue do paciente. Em um minuto, eu vou saber tudo o que está ocorrendo, se está se alimentando bem, como é que está funcionando o teu estômago, se o ácido clorídico está realmente quebrando de aminoácidos, o trato intestinal, se está aproveitando as vitaminas os minerais, ok? Como é que está a flora intestinal? Ok? Como é que estão os prebióticos os probióticos trabalhando na flora? Como é que está o teu fígado? Porque tudo que você se alimenta vai para o grande laboratório do universo que é o fígado. Tudo vai para lá, para ser processado e dali ele distribui na corrente circulatória e vai Alimentar as células, que okay? o fígado é um dos principais, é o principal ele, órgão, né? é todos são importantes, é, podemos... mas o fígado, ele tem é, ele... é um papel importante em todo Exato. o metabolismo. É, todo porque ele que faz a limpeza, tudo, Total, né? total. e você sabe o que provoca também muito essa degradação, a fibrose e tudo isso no fígado? A raiva sim está mexendo com a parte do emocional do paciente total, total. muito ah, importante você pega o paciente com ansiedade com depressão a gente vai tratar vai ver os campos que está ocorrendo ok porque isso tudo vibra em ressonância tá e você está em contato com o cosmos tudo é uma grande sopa cósmica essa que é a verdade tudo é uma grande sopa cósmica tudo está em ressonância tenho um pensamento ruim ele passa. para o outro, tem uma a frequência, outra pessoa, né? Tem uma frequência. A frequência é forte. Tem uma frequência, tudo tem uma frequência em hertz. E isso é registrado. É. E muitas vezes a pessoa ela entra na frequência do outro sem saber. Sem saber, justamente. E saber. acaba também vindo para ela aquela doença. Claro. Né? A célula dela assimila. Sim, sim. Tudo tem uma, um vai e volta. E né? Vai, né? O é um bumerangue, né? É, efeito bumerangue, justamente. É um efeito muito, é. muito bacana nessa área mas diz, uh, fala mais um pouco da, desse, desse negócio aí que a gente segura da biofotossinase da biofotossinase é. <risos> da, da bio bio que é feito por aí é, a gente tem outros aparelhos que complementa esse aqui para ver se o registro realmente está correto mas em cima do relatório que é emitido do paciente que em um minuto você registra tudo você vai ver como ele é os campos do paciente se ele está com perda de memória se está perdendo memória deve ter metal pesado lá então deve ter alumínio que está agindo ali, mercúrio. Aí você vai corrigir aonde que está o erro, ele está pegando alumínio. Aí você vai nos enlatados né, de casa. É um nojo, né? Justo. Então, hum. tudo que é, veja só, tudo que é empacotado, ensacado, embalado, tem, infelizmente, Sim. a indústria coloca é, elementos que vão prejudicar o não nosso alimento. Não nada, né? Perfeito. É alumínio que passa para o alimento. Não, e às vezes que quem tem erro já não é dentro, não é pior. Você Pega uma lata de atum o atum é perfeito, só que tem que ela tem alumínio, está contaminando ah. o, o alimento, isso vai, cai na corrente sanguínea e vai para o cérebro, aí atrapalha, gera depressão, perda de memória. Uhum. Sem falar do Alzheimer, do Parkinson, que tem um efeito acumulativo no seu alumínio. Agora o Alzheimer também tem um outro processo, porque os, os, ante, os ancestrais já usavam essas coisas, Sim. e já vem, não, no DNA. Claro, claro. Né? Um, esses metais, essas coisas, eu já tem no DNA. Mas não como hoje em dia. Hoje está. Muito... Hoje é demais. Hoje é. a pessoa só pega o negócio de é. abrir a lata e jogar. Ah, as a indústria hoje é terrível. Você falou do Alzheimer, é importante frisar. É, a pessoa fala, está com Alzheimer, não tem cura, não tem como tratar. Veja só, é importante falar isso aí. O Alzheimer, 30% dele está aprovado. Você faz um mapa de um geneticista, tem o um mapa genético da pessoa, uhum. apenas 30% entra na cadeia genética. É porque pega a chamada apoio, 1, 2, 3 e 4. Né? Como é que você herda esse apoio? Isso em 97, uma, uma médica, né, ela defendeu uma tese e foi realmente é, um brilhante na defesa dela. Né? O, o pai ou a mãe, né, os dois, eles vão doar para nós é, o gene apoio 1, um, Pode você pegar o apoio 1 um do, do, do, um, do pai e o 2 da mãe, o 3 da mãe e o 4 do pai, o 2 do pai e o 3 da mãe, são 4 apoios, 1, 2, 3 e 4. Quando você pega o 4 do pai e o 4 da mãe, aí você tem 30% de chance de informação genética para desenvolver um Alzheimer lá na frente. Aí o que vai acumular no caso para você degradar essa situação? Os metais pesados, os agrotóxicos, a alimentação que você tem, os pesticidas. Então, 70% do problema do Alzheimer está ligado na sua dieta. Então, quando o paciente chega para nós com um quadro feio de Alzheimer aqui, a gente sabe que em 30% você não consegue mexer, porque está no código genético do paciente. É onde eu, eu queria chegar. Não dá para alterar, mas em 70% você tira ele daquele quadro, mexendo com a dieta. Você consegue, a pessoa consegue lidar com ela... Perfeitamente. Perfeitamente e fica numa fase de esquecimento é, nada, muito remoto, E né? tudo com suplementação, é. nada de medicação. Pelo contrário, nós vamos tirar os medicamentos, ok? Uhum. Então você vai entrar, por exemplo, com um, o óleo de coco, a gordura de coco, você para o paciente para tomar... Mas tru... se a pessoa não gosta de óleo de coco, que, qual que você... Tem dica? outra, o magnésio, por exemplo, certo. tem a coenzima Q10, tem o complexo B, tudo isso vai atuar. Você tem um azul de metileno. O azul de metileno ele potencializa em 600 vezes o oxigênio no nosso organismo. Isso melhora a pele, tá? Você ganha anos de vida com isso aí. Olha como a medicina ortomolecular é maravilhosa, espetacular. Né? E a gente não trabalha só com a molecular. A gente tá junto com a bioressonância. A gente tá junto com o mundo frequente, as frequências. Então você tá com, por exemplo, um órgão alterado, um rim tá fora de posição, tá acumulando, por exemplo. Cálculo renal. Você entra com magnésio, por exemplo, você derrete o cálculo menal, o renal lá nos glomérulos renais do paciente. Uma coisa simples, um suplemento, por exemplo. Você percebe? Agora, 3 a vitamina D3 é super importante, a vitamina que a gente fala, mas na realidade é um hormônio né, que a gente sintetiza na pele. Okay? Mas infelizmente, de uns anos para cá, quem toma sol hoje em dia? Fala pra mim. Ninguém. Ninguém toma sol. É, é igual com peça quarentena? Né? agora ainda Você tem que estar, tá, para poder sintetizar a vitamina D3 na pele, você tem que estar tá com 80% do seu corpo exposto ao sol, tomar sol das 11 às 14 horas, que é, o, que é o sol realmente que vai sintetizar a vitamina D3, aí você vai bater de frente com os dermatologistas, vamos respeitar. Você coloca Sim. o que? Protetor Uma solar. Tarde, né? Esse protetor, sol. ele tem química, né, no sangue, corrente sanguínea, e você, e você, importante, você não consegue sintetizar. Não. não. precisa tomar sol duas horas, 15 minutos de sol por dia, nesse horário das 11 às 14 você começa a sintetizar a vitamina D já, que ela participa de mais de 300 processos enzimáticos no nosso organismo, a vitamina D. Importante isso aí, ok? Mas não dá para depender do sol. Então, como é que você faz isso aí? Você tem que suplementar o paciente com vitamina D. 90% das pessoas são deficientes de vitamina D. Quando ela está abaixo de 20 né, nanogramas, a vitamina D, você já está entrando num grau para desenvolver os chamados carcinomas. Olha que perigo. é um perigo, né? Olha que perigo. E eles dizem tem... que é um solo. Você percebe? Nada disso. Certo. Agora, só a vitamina D também não pode. Sabe, que... meu Rafael não está filmando lá, você precisava apertar em um azulzinho. É, só agora sim. Ah, só imagina, a vida, Desculpa. Imagina. Só só o nosso auxiliar agora que está pisando na boca É que nós fizemos no Face também, do Jura. Nem vou contar é. por quê, né? Mas deu certo. Vamos não, deu certo. certo. Bom, continua. Está é. tá ótima a explicação. Tô só, só a vitamina D, pessoal, também não, não funciona. Tem que combinar com outros dois elementos, que é a vitamina K2. Olha só, a vitamina K2 é a chamada vitamina da beleza. Olha que importante. Por quê? A K2 junto com a vitamina D e junto com o magnésio é que vão retirar o cálcio perdido nos tecidos mole no interior das artérias e vai levar para o tecido ósseo para poder fazer a síntese. Ali vai ter a osteocalcina que vai receber esse cálcio e vai incorporar na matriz óssea. Então você vai tirar o que é a osteoporose, a osteopenia... E como tem gente com osteopenia? o velhinho ele chega nos seus 50, 60, 70 anos... Velhinho com 50 anos não, Não, é hoje não. em dia não. Terceira, terceira idade hoje é depois dos, depois dos 80. É depois dos 80 tá lá, anos, isso, a gente está numa é, fase boa aqui, tá, né? ok? Tá, tá, é importante isso aí. Mas a falta de cálcio nos ossos da, da pessoa com mais idade, vai do que? Da água que a pessoa começa a tomar errada. Então tem que tomar água alcalina para poder alcalinizar o seu organismo, complementa com a D3, o magnésio, a K2, para retirar o cálcio que está perdido e incorporar a matriz óssea. Nos dentes, que é muito importante. Sim. Aí você fortalece a estrutura, que é o arcabouço da matéria. Sim. Então, aí você consegue arrumar toda a casa, que é importante. Tomar só o cálcio vai para o rim, sobrecarrega. Ou fica nos tecidos moles e vai gerar lá na frente infarto, a VC. Tudo tem é demais, né? Ok. Então, tem que combinar D3, K2 e magnésio. Qual magnésio? Tem cinco, seis tipos. Aí, de acordo com o quadro do paciente, a gente vai prescrever esse ou aquele magnético. Tá? A suplementação é super importante. Vamos fazer gente. uma coisa primeiro, antes de continuar, dá o seu telefone, okay, o seu pequeno que em, ah, em contato. Pode ser pelo, pelo pode WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp. meu também, né? é, não tem problema, podem me procurar. Pelo também, WhatsApp, o DDD, é o DDD é o DDD é 11, né? então no WhatsApp é o 9-9899-2020. Fala mais devagar, né? 11, 9 9899-2020. Aí a gente consegue bater um papo legal ali que não tem problema. Que é um trabalho muito bom, né? De é, nada nada ah, invasivo. E o que, que acontece que a água escurece daquele jeito? É o detox, quando você tem, quando a pessoa nos procura aqui, é, em cima do relatório que o, que o, que o paciente é, traz para nós, é, de acordo com o scanner que é feito no, no, no paciente, a gente vai é, verificar o que está que precisa melhorar o seu metabolismo, né? Aí tem os equipamentos que nós passamos aqui na clínica, e no caso você referiu a água que fica suja, porque é um detox feito é, pela sola do pé, né? através de aparelhos, tem a nova ciência que nos apoia com, com esses equipamentos todos, né? E aí cada sessão que ela vem, ela fica geralmente uma hora é, com a gente aqui na clínica. Geralmente o tratamento desse de orto molecular vão 10 sessões. Certo. Na primeira, a gente faz uma investigação geral do paciente, bate um papo, vê quais são as suas, as suas, as suas mazelas, as suas patologias, né? fica tudo registrado, apura uma bioresonância que está ocorrendo, passa o aurímetro pelo paciente, verificar o que está acontecendo. É muito legal, né? Do aurímetro, é, né? Acusa. Acusa tudo. -te. Você, você tem mental pesar, tem a É quando opópsio. segura. Aqui o scanner, né? O scanner. Você, você registra no relatório. É, ah, não, é quando você pega a... a outra peça. A outra peça. Isso, aí você vai com a frequência que eu vou segurar de agrotóxico, aí com o aurímetro, se a pessoa tiver a frequência do agrotóxico que eu segurei na mão, vai registrar, aí vai apontar para a pessoa, ok? Aí é apontado. Então a gente emite né, um, uma lauda, né? tudo o que tá ocorrendo, foi impressionante. Né? É, muita coisa, você realmente está tá isenta, né? De, é, não, produzir. e é aquele negócio que eu não gosto muito de... Eu como mariscos, é. né? Mas eu já tinha dito que eu não gostava. E acusava, é. Certinho, não tem como errar. porque que frequência? A frequência não tem como você não tem, omitir. Não tem. não tem, não tem. como, a frequência registra. Então, você ela é intolerante ao trigo, por exemplo, Sim. aí eu pergunto, você é intolerante ao trigo, ah, eu não gosto muito, não aponta ali o oriente ele vai apontar para fora, ela não tem enzima que digere o trigo, que é o, o arroz refinado, né? o, o Sim, macarrão é. de farinha ruim, que é a farinha é refinada. É tudo transgênico também, oh, né? Infelizmente, por aí, mal, né? a, é, a soja, é. né? E a gente tá num mundo, realmente, que... Você é... acha que as crianças que estão vindo agora, elas já vêm comendo essas, essas coisas assim nocivas? É. Porque são nocivas, né? Total, o não está preso, começa errado desde pequeno, né? E, e o organismo dessas crianças? Complicado, você veja só, o flúor, né, que eu como dentista é. nem podia falar isso, né? Mas o, o flúor, junto com o bromo, né, é, eles são é, metais na, na, na, na cadeia, na, na cadeia, na, na tabela ah, periódica, ah. na tabela periódica, né, é, eles, eles têm um halógenos, né, e são mais leves que o iodo. O iodo da tireoide, o que acontece? O flúor do creme dental, né, Junto com o bromo, o bromo é colocado na, na indústria panificadora, né? Para deixar o pão mais, mais macio, ok? Eles colocam flúor? Não, coloca o bromo. Ah, o bromo é para ficar bem, né? Isso, coloca o bromo. É. Então, o bromo, o flúor, o cloro da água. Vai tomar um banho de chuveiro, é. aquela água quente, é. você está aspirando é. o cloro. Né? Uhum. Então, os três vitais, olha só, o flúor, o cloro e o bromo dos da purificação, no caso, ele é mais leve que o iodo da tiroide. Ele empurra o iodo para fora e ocupa o lugar. Aí a pessoa fica com baixo índice de iodo na tireoide. Aí dá o hipotiroidismo. Você percebe um detalhe importante que você pega aqui. Certo. Aí fica tomando por ano aí, a vida inteira para corrigir isso aí. Você corrige o creme dental, corrige a dieta do paciente, com um, duas, três coisas aí, corrige o cloro, você pode colocar filtro no chuveiro, ah. para eliminar o cloro, já restabelece a saúde da tireide. Entra com o Lugol, ah. o Lugol é super importante. Né? Eu não sei o que é o Lugol. o Lugol. Você o Lugol, o Lugol, Lugol. Ah, Lugol. Lugol é 5%. Ah, aí você é. prescreve, é duas gotinhas de Lugol, 200 ml de água, né? Tá. Toma todos os dias. Vai alterar um pouquinho o FSH da tireoide, até é bom avisar quando você passa pelo médico que vai dar uma alteração por 3, 4 meses. Ele fica meio espantado, mas vai voltar o padrão da tireoide. Certo. Vai voltar o iodo como ele tem que ser. Né? Mas o Lugol ele não mexe só na tireoide, 5% dele está na tireoide. 95% ele vai atuar em outros órgãos, tá? em, outras, em outras glândulas importantes. Isso é importante também porque aqui nós temos o um chakra, né? que é o laríngeo. Laringe, super importante. olha o que com, acontece. Você mexe com a rota da energia do paciente. Exatamente. Aí está equilibrando a ansiedade. É. A depressão, até do estresse E quando pega aqui no laranja acaba mexendo com o timo Timo que é o homem de defesa né? Aí ele defende e começa Melhor a angustiar melhora, e fechar Melhora a imunidade da pessoa A hora que faz a estratégia Olha quanta coisa está ligada Está tudo, tá tudo ligado E não quando não vem aqui e bate no timo, fecha o timo Fecha o cardíaco, Agora, o, laríngeo. o laríngeo, como é que fica o frontal? Ele não tem amplitude e a pessoa não atrai nada. E o coronário aqui em cima da pineal? É Aí piora. A, a, a pineal fica fechadinha, a a né? É uma, a que é uma, que tem uma pedrinha uma... lá. É uma ervilha no seio do cérebro. Como é que você é, é, mineraliza a pineal? O que é prejudicial para ela? Por exemplo, os refrigerantes. É. é um veneno. Veneno, mineraliza a pineal. Então você vai calcificando a pineal. O flúor do creme dental mineraliza a pineal. A carne mineraliza a pineal. Então você fica sem sinais com os, as outras é dimensões, que, final, que né? já é o seu plano, dimensões diferentes é com você. Isso não é comigo. Espreia de âmbito. Espreia de âmbito. Então, a, a, pineal, anos, a é. pineal é uma antena que nós temos no cérebro, como se fosse um celular, em Sim. contato com outras esferas. É. Quanto mais aberta a sua pineal, mais ligado com planos, com outras, no justo, Vai no com outras frequências. Com outras frequências. é isso? Você, com a frequência sua elevada, você afasta as doenças, os problemas, uma série, de transtornos, depressão, estresse. E tudo ligado ao que a dieta. Percebe como é importante você falar isso aí? É importante, é por isso que eu estava falando dos antepassados, né? Eles vêm com uma. Uh, uh, informação emo... gene Genética Genética E que vai, às vezes a pessoa pensa que é só o emocional Não. Mas o emocional foi afetado o já O hábito, o hábito de vida, olha só A gente tem que falar dos nossos primos das cavernas, lá do Paleolítico Não tem jeito Não tem que voltar lá, porque é lá que tem eu informação Eu só vou dar um recadinho aqui okay. porque eu estou acostumada Ok Pessoal, pode, uh, vai chegar um momento que vai parar de repente o Instagram como nós estamos distante, nós não estamos marcando horário. Ok, eu estou vendo aqui 40 minutos. Né? É quarenta, quando der uma hora, mais ou menos, uma, uns faltando cinco minutos para uma hora, você avisa. Então. Ok, estou olhando aqui. Porque agora. aí desliga lá. Okay. E se desligar, vai para o IGVT, vocês vão poder ver no meu YouTube. É. Vai, você tem no YouTube? Tem o YouTube, tem o Instagram da clínica também. Mas tá. o WhatsApp você consegue tudo, a informação Tá toda. bom, depois nós colocamos todas é. as informações. Vol, voltando lá para os, os nossos primos da é. Pós-Caverna. Olha só, a informação no nosso gene, ela tem 7 milhões de anos. Sabe lá o que é isso? Está lá com os australopitecos. Marcado, olha o nome. Fala de novo, É o palavrão, hein, Lá é. com os australopitecos, ok? Está marcado no nosso gene. Eles tinham uma. Eles tinham um dia a dia diferente de hoje. Né? O que acontecia? Quando escurecia, eles recolhiam nas cavernas, no interior da caverna, porque se abrigavam dos animais que estavam ali fora. O animal, o homem, por exemplo, é um péssimo corredor, um olfato péssimo também, Sim. enxerga muito mal à noite, então iria ser presa fácil. Então, a hora de nós nos recolher em nossos aposentos, quando o sol se põe, Aí você está mexendo com a cadeia hormonal, olha que interessante isso aí. O primeiro pulso de hormônio que nós temos no nosso organismo, ele ocorre às 20 horas. O primeiro? O primeiro pulso, que é o pulso da melatonina. E a melatonina está ligada diretamente com o nosso sono reparador, aquele sono gostoso que você acorda bem pela manhã. Ocorre às 20 horas. O segundo pulso, às 22 horas. O terceiro, às 3 da manhã. As duas da manhã, desculpa, as duas da manhã. as duas da manhã. Então, o que vai acontecer? O homem das cavernas, nossos Sim. primos, eles têm esse ciclo cicardiano marcado no nosso gene, Sim. e nós herdamos isso aí. Como é o advento da luz elétrica? Nós, nós confundimos tudo. Então, você não dispara os hormônios a melatonina aqui na, na, na pineal, que é a pineal que descarrega a melatonina, Sim. ok? Então, o que acontece? Você tem a luz em casa acesa, 8 da noite, 10, 9 horas da noite, você está bloqueando a emissão, a, a, a soltura, né? A, do, a, secreção, desculpa, a secreção da melatonina, que é o hormônio do sono, ok? Que ocorre às 20 horas. Então, discutir relação do casamento às horas não é legal. Ver jornal televisivo com muita agressão não é bacana. Ter luz acesa dentro de casa não é bom, você está bloqueando a pineal, bloqueando a secreção de melatonina. E a melatonina, por que ela é tão importante assim? Porque junto com ela está vindo a testosterona e o GH. O GH e a testosterona são os hormônios que vão queimar as nossas gordurinhas. Por que, que os militares, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeuta, que dão plantão à noite, eles começam a formar a barriguinha? porque eles quebram o ciclo da melatonina, você percebe como é importante? Porque bloqueia a pineal, a pineal ela tem que estar totalmente no escuro para ela funcionar. Então no ambiente do seu quarto, você não pode enxergar não, a palma e, da sua mão. Não pode e nem ouvir eh, Nada. som e luz, né? Justo, tira tudo, para a pineal secretar a melatonina. Eu já ouvi dizer né, nesses trabalhos, inclusive informações que eu tive, Lá dos peias anos, ok? okay. É, que o, o som, o som, a frequência de som espacial Espacial, mas já não é minha área, arma é Então posso falar um pouquinho? Que essa frequência de som é que entra nesse momento que Por, por isso que, eu, que quem mora em floré, em lugares mais afastados, se dá melhor é que começa a invadir, começa a entrar pela, pelo coronário coronário, pineal e vai despertando a pineal e a pessoa ela, ela começa a ficar muito mais leve com o corpo muito mais aberto e a sabedoria dela vai fluindo ela vai quebrando as informações nocivas do DNA e informação com outros, outros corpos, outros corpos. Com outros corpos, inclusive os É, nós temos vários corpos. Vários sabe? corpos, e, e vai quebrando essas informações. E trazendo equilíbrio para isso. E ela, traz né? equilíbrio. O pessoal fica mais centrada, ah, vai é fica claro. mais. Você devolve a rota da energia. Você pode flor... ver que o, os budistas, por exemplo, os monges, não sei o quê, que estão lá no tiveram, não sei onde A meditação é super importante. A meditação, mas. Mais do que a meditação, eles entram nessa vibração de som. Que é a Kundalini, não que é? A, a Kundalini, ela vem da terra e ela junta né, com, é. a, com, com, com essa frequência. Com o chakras, né? É, com essa frequência que... Mas, mas bom, é meio complicado. Porque a Kundalini assim, ela, ela vem da terra. Do telúrico ela é do planeta. Ela é, telur, ela é telúrica. telúrica Ela é totalmente é, vital aqui para o planeta. Ok. Então ela entra pelo períneo. Ela começa a despertar. O chakra o, básico. Né? O, chakra é, básico. O, chakra, o chakra básico. Passa pelo solar. Exatamente. Só que para ela chegar no solar, você precisa trabalhar muito. Às vezes você trava né? a energia. A pessoa trava e ela começa a passar mal. E normalmente quem trava, ou ela retém essa energia vermelha. Okay. Vermelho muito forte. Ligado muito ao plano terrestre, muito né? ao terrestre. Ou então ela cria o rabo do reptiliano. Olha mais essa, eu não sabia. Ela cria. E esse rabo eh, traz uma sexualidade extremamente aguçada. Não é bom, acho que, que não, porque isso dá a pessoa. Ela vive, ela vive pro sexo, é, não fica centrada. Ela, no ela trabalho, não tem, ela não, não, ela só não foca no é, trabalho e, e vai puxando tudo que é sujeira. Isso é bom. Ela né? puxa cargas obsessores. ela puxa E os obsessores, não sei se você acredita, né? Sim, claro. Mas eles se aproveitam dessa kundalini muitas vezes. Que, tá, que criou aquele, aquele rabo de réptil mesmo e é, eles vão adentrando por ali e vão fazendo a pessoa, as pessoas ter sonhos noturnos que é Exame. sexuais a pessoa acorda excitada ela acorda suando, ela acorda com um transtorno não tem aquela pessoa um reparador não, não tem, pior é que ela acorda... É. No, né? então se acontecer isso a pessoa precisa procurar urgentemente equilibrar Equilibrar o chakra dela, e a é, volta é, da energia. É, e eu vou te dizer que 60% da população está com esse problema. E com o advento da televisão, é. né? Do, da internet, Isso é bem bem muito grave, fácil é, né? é verdade, o acesso a esse tipo de informação. E aí não sobe a pineal, então ela espalha, a pineal começa a atrofiar total. Fica travada, justamente, fica travada. É. E é importante essa parte hormonal que eu falar da melatonina. Sim. A melatonina está diretamente ligada com a serotonina, que é o hormônio da, da satisfação, da alegria, é o hormônio do dia, do sol. A melatonina é o hormônio da noite, da lua, vamos dizer, vai? E a serotonina do dia. Quando está equilibrado, então a pessoa que é alegre, é esportiva, dá tá risada, ela está secretando muita serotonina pela suprarrenal, Ok. Se ela tem muita serotonina durante o dia, ela vai ter diretamente proporcional muita melatonina à noite, aí vai ter aquele sono gostoso, reparador, justamente. E que hora que vem a serotonina? Ela vem com os raios solares. E a pineal capta, olha como a pineal é danada, entendeu? Você é. tá ali no repouso da tua cama, quando os primeiros raios solares se colocam na linha do horizonte, é, hum. a pineal já a acusa, e você, no meu caso eu desperto, eu levanto 5 h da manhã. É, Aí começa a secretar a serotonina, a serotonina está vindo, junto com ela está vindo a adrenalina, a testosterona, que são os hormônios do dia. Aí você acorda disposto, eu levanto da cama, e vou à mola, eu pulo, entendeu? Você acorda até os passarinhos, né? Justo, porque eu estou no cicardiano, eu estou respeitando o ciclo cicardiano, que está no nosso gene, lá do paleolítico do homem das cavernas, do Australopithecus. Okay? Mas como lidar com essa adrenalina para não ficar exagerada? Você tem que equilibrar, a alimentação é importante, ah. a suplementação é importante, o magnésio, a K2, o complexo D, você tem que ver como é que está o todo do paciente através da anamnese que a gente faz, para ver onde é que estão os pontos que você tem que pontuar para poder melhorar esse digestório dele, se ele está aproveitando realmente a alimentação. Depois dos seus 30, 40 anos, a gente tem um processo gastrointestinal que o nosso pH ele se eleva. Então o ácido clorídrico responsável de quebrar o bolo alimentar, o pH muito alto, você não consegue quebrar. Somado ao glúten que a pessoa ingere com pão, por exemplo, isso é terrível. E com o estresse do dia a dia, você come muito rápido, que a digestão começa na boca, com a amilase ok? Então tem que ter, o horário do almoço, o horário das refeições, é um cerimonial. Você tem que se dedicar, agora eu vou sentar para almoçar. Então é mastigar o alimento 30, 40 vezes para começar o processo digestório aqui na boca. Quando passa pelo esôfago, chega no estômago, está todo mundo esperando o pôr alimentar. Se você colocar água no meio da refeição, você vai diluir e elevar o pH do estômago, então atrapalha a sua digestão. Sim. Você percebe? Se colocar o glúten no meio do pão e ou farinaço, refrigerante nem fala, né? atrapalha mais ainda. O glúten, ele fibrosa o bolo alimentar, fica aglutinado. Então, esse bolo alimentar não é quebrado em aminoácidos, e vitaminas. Então, você come um prato de refeição e não aproveita aquele prato de refeição. Por quê? Passa pelo pela parte do intestino delgado e do intestino grosso, uhum. e está tudo anastosado, tudo fibrosado, porque o glúten junta tudo. E a digestão foi difícil no estômago, né? Então fica dificultado. É, fica... empachado, flatulência, gases. Aí você procura, no caso profissional da área, ele vai entrar com a medicação, que eu não vou falar aqui, quem tem problema sabe qual é a medicação, ok? E vai atrapalhar ainda mais todo esse processo. O que nós entramos aqui no mundo quântico, é com a frequência de estômago. Por quê? O estômago está com os elétrons fora da sua órbita. Quando você entra no mundo quântico, eu vou passar a frequência de estômago 100%. Então, se, você tá com, se o estômago funciona numa frequência de 500 hertz por segundo, que é o padrão do estômago, estou falando 500, é um valor que eu chutei, ok, pessoal? É um outro valor. Estou é, colocando aqui. Um estômago sadio, 500 metros por segundo. Com ácido clorídrico, com a bile soltando ali. Pâncreas secretando a bile para degradar as gorduras, ok? Quando está alterado, a frequência do estômago baixa para 300. Aí o que nós fazemos aqui? Você coloca a frequência do estômago sadio para o paciente. Aí você devolve os elétrons na órbita correta. Você passa rumo a arrumar todo o órgão do paciente. Você entende? sem entrar com um único medicamento, só com a informação, é só com a informação de estômago, sadio. Você percebe a diferença na medicina quântica? Como os elétrons são importantes, né? É. O pessoal não tem o mundo, noção. O mundo quântico. Gente, a, gente vive... é a medicina agora é a é, é é o é. Orto molecular, a quântica gente é a sabedoria. A gente vive nesse mundo há milhares, milhões de anos. Só que agora que a gente está dando conta que a gente precisa realmente adentrar nesse campo para poder dominar e colocar as frequências em locais corretos. Aí você devolve o equilíbrio do paciente, devolve a parte hormonal do paciente, sem colocar uma única gota de hormônio, nem hormônio bioativo, nem oral, nem injetável, Na frequência certeza. do hormônio. O mundo das frequências é tão inteligente, veja só pessoal vai colocar, Depois por exemplo. Eu quero fazer uma perguntinha para você sobre hormônios na fase da menopausa. Ok, importante. Quando é. você coloca o hormônio, a frequência do hormônio no paciente, a frequência você vai modular correto, porque a célula, ela sabe fabricar o hormônio, ela não esqueceu isso aí. Quando você joga a frequência, você vai dar a informação para a célula produzir o hormônio que ela está necessitando. E no mundo da frequência não existe excessos, ok? Se ela passar a frequência no, na modulação, se você tiver aqui embaixo precisando de hormônio, ela vai equilibrar e te colocar numa linha. Se você estiver lá em cima, ela vai te baixar e modular. Então você equilibra todo o seu organismo. Entende? É, tá? tudo em nós são as glândulas de hormônio, né? Total, o hormônio é o maestro do nosso organismo. É. São os maestros. É a, é a maioria... E as enzimas, os hormônios e as enzimas. Entendeu? Se você tem um metal pesado, uhum. você está bloqueando a enzima. Então você não tem o metabolismo certo. como teria que ser. Se o hormônio não está sendo secretado pela glândula, no caso a pineal, a hipófise, açúcar renal, é. né, que são as glândulas que secretam os hormônios, se não está vindo o hormônio na dose certa, ele começa a desequilibrar todo o organismo. E na menopausa, como é que isso? tem, você é. tem ideia, Porque fica. é um absurdo, né? É, a mulher dizer... ela, ela perde realmente os hormônios mais importantes aqueles fogachos, aqueles calorão, aquela vontade de enfiar a cabeça no freezer né, que a mulher tem, é né, terrível isso aí, uhum. é só questão de equilíbrio, coloca os hormônios no lugar certo, a frequência do hormônio. Certo. Não vai dar hormônio para a pessoa tomar, nem injetar, o é, bioativo que É seja. um absurdo, Na eu não sei, nunca não. me dei bem com esses hormônios. Não, você dá Eles podem até dar sangramento, uma Dá uma série de complicações, é. incha a pessoa. É. O, no mundo da frequência não tem exageros, ok? Tanto que você não tem frequência de contraceptivo, porque vai contra a natureza, você percebe? Você tem a pílula anticoncepcional, você não consegue fazer frequência de pílula anticoncepcional, para evitar que a pessoa engravide. Porque é natural. Porque é natural, você vai contra é. o mundo natural. A, a natureza, é. né? Contra, contra a natureza. A, a não existe. A própria natureza, é. porque a natureza não, mas é esse, esse mundo da frequência você mexe com o um equilíbrio orgânico da pessoa com o metabolismo natural da pessoa. É muito importante. Muito legal. Junto com a dieta, que você equilibra, com a suplementação, que é super importante. Né? E você equilibra toda a pessoa. Você começa a jogar o suplemento correto no lugar certo, o hormônio certo no lugar certo, mexe com a dieta, equilibra o dia a dia da pessoa, coloca os harmonizadores acerta o chakra, acerta a rota de energia. A pessoa começa, em uma semana, ela começa a retorno para você. Eu sei porque eu enviei a você clientes, é? Então, acredito, então E, e, e quando vão lá para o meu consultório Nossa, amém, eu estou mudando Eu tenho a dor aqui no joelho Quer dizer, eu aplico energia fria A pessoa se sente bem okay. Mas quando vem aqui, ela fala que, que fecha, o... Fecha, o ciclo. O ciclo, né? fecha o ciclo E que fica bem, está indicando um monte de pessoas para você também é importante. Enfim, gostou demais O pessoal está gostando Eu sou testemunha viva disso é muito importante, é né? uma satisfação dura, a gente quer, na realidade, a gente quer tirar as pessoas do mundo da indústria farmacêutica, dos alopáticos. O paciente nos procura aqui, ele vem e coloca uma sacola de remédio em cima da mesa aqui. É um tá, deixa quieto, não quer intervir, por ética a gente não, não vai nem mexer, pode, é. nem pode, ok? Então, vamos colocar para o nosso tratamento, vamos iniciar o tratamento aqui, vamos começar com a suplementação, vamos começar com os detox, metais pesados, agrotóxicos, pesticida, vamos orientar a sua dieta, aos poucos você vai me informando como é que vai ficar essa, esse pacote é de coisas que você trouxe para a gente. É Aos poucos ele vai desmamando de um, desmolando é. do outro, daqui a pouco ele está totalmente livre de toda aquela farmacologia que ele trouxe para a gente é aqui, verdade. sem intoxicar o alivio. É é é, e o pessoal tenta derrubar muito porque a indústria farmacêutica tem interesse em se é, né? Infelizmente eles vibram né, quando bate é. recorde de faturamento. Tinha ser é o oposto, né? Eu, por exemplo, já vi o Júlio aqui qual que é, esse, são essas coisas. É assim, frequência, essas frequência. frequências que você faz, né? É, uma então, por exemplo, ele colocando, fazendo.. É, tem que colocar ele, a frequência ele, certa. E, e, o e, e o carinho que você coloca, na hora a gente percebe que você está colocando uma energia. É energia boa, energia uma boa energia boa aqui e tal. E funciona. Sem intoxicar. Que Sem é Sem intoxicar. Importante. É mais então, tem várias aqui, né, Juliana? É mais importante. Não, o mundo das frequências é, é, é um absurdo é, absurdo. é muito, é muito legal. Eu acho que está faltando três ou quatro minutos. É, então, mim. nós vamos encerrar. Primeiro, Deus, vamos tá. passar o, nosso endere o seu endereço, eu vou passar o meu, para quem quiser saber um pouquinho de mim. E passa o seu endereço de novo. É, Eu tô aqui na Vila Mariana, estou do lado do shopping Metrô Santa Cruz. Tá. Né? E o telefone, como eu já falei, vou repetir novamente, que é o 11, São Paulo, né? 9-9899-2020. Agora você. O endereço que eu estou falando é o endereço pela internet. Ah, pela internet. <risos> é, que é o... você não tem, né? Ah, de cabeça eu não vou lembrar agora. Não estou com metal pesado, não. É que eu uso pouco. É, é que não usa mesmo, né? É, não uso mesmo. E eu, vocês podem me encontrar pelo... É pelo... É, vocês estão aí no meu Instagram. Pelo Face, Armin de Gourmandian. Olha lá, tá vendo? Olha quantos coraçãozinhos lá. Oh, olha que bacana, mostrar, tô mandando, dá, tá gostando. Estão gostando. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada. <risos> de Gourmandian e o número do meu celular. Caso vocês se percam do Jura, é só ligar pra mim para pra falar comigo também, né? Saber um pouquinho mais do meu trabalho. Porque hoje o nosso objetivo foi o um, doutor. Mostrar o um mundo quântico. É, o doutor Jurandir Nassim Na né, da clínica Nassim que faz um trabalho fantástico, o meu é o 99675-5250, nós vamos colocar esse, nós vamos salvar em LGBT, vou baixar no meu YouTube que é Instituto Arne de Bomedian. Eu não sei se você tem YouTube, se eu não tenho também, né? Não. Vocês podem ver lá no meu, vocês entram lá no meu, se inscrevam, toca o sininho, curte. a partir de, daqui aos dois dias já vai estar lá no meu YouTube, tá bom? Okay. Obrigado por tudo, pela atenção que vocês dedicaram a gente aí, os amigos que estão nos prestigiando. E em breve vão né? fazer outro, né? Ah, sim, tem muita coisa para conversar, nossa, okay. muita coisa. Já percebi. É, muita coisa, se é. me der a palavra aqui eu vou falando, tem um monte de coisa. Então, mas são coisas interessantes Muito e, que, e é transformadora é, é, é o que o que está acontecendo hoje em dia pessoal, Muito importante, pessoal. Gratidão a todos sempre na paz, luz e harmonia gratidão. Obrigado Mar, obrigado pelo apoio, aí, ok? Ok.